Ô oh, meu paixão. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noite de lua de lua. No alto da pedreira, vem fazer justiça para nos ajudar. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noite de lua de lua. No alto da pedreira, vem fazer justiça para nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô. E aqui vai nadar, caô, caô Ele chamou das pedreiras e nasceu na cachoeira Lá no Juremar Ele bradou na aldeia Bradou na cachoeira e noite de lua No alto da pedreira Vem fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia Bradou na cachoeira e noite de lua No alto da pedreira Vem fazer justiça Pra nos ajudar Mas ele pratou na aldeia Caô, caô E aqui vai pra dar Caô, caô Ele chamou da pedreira e nasceu na cachoeira Lá no Jurema Salve o pai Caô, tá que meu pai?